Eu me chamo Paula Tavares e hoje é o dia de aprendermos a dar um novo significado a esse jeans em formato de short cintura alta. Vamos usar duas técnicas. A técnica do upcycle da reutilização do jeans e a técnica do crochê. Esse vídeo é dividido em duas partes. Fiquem bem atentos. Você vai aprender a, primeiro, preparar o jeans, o seu short... E no segundo vídeo, você vai aprender a aplicar o crochê em formato de square no seu jeans. Aqui, eu quero aproveitar e te convidar a seguir o meu perfil do Instagram. Lá, eu posto as fotos finais dos resultados de todos os projetos que aqui eu faço com muito carinho. Então, vai lá. Segue o Instagram Paula Tavares Oficial. Para começarmos vamos usar um abridor de casa para abrir as laterais do meu short jeans a proposta é abrir as laterais para colocarmos um tecido jeans mas fique atento à dica que eu vou te dar agora caso você não deseje fazer assim com o tecido jeans nas duas laterais você pode fazer o modelo apenas do segundo vídeo Porém, é necessário você assistir o primeiro vídeo completo, pois aqui nós temos preliminar que vai te ajudar na construção do modelo com apenas a técnica de square, tá bom? Vocês devem abrirem as duas laterais dessa forma que ensinei no vídeo. Eu vou te ensinar a colocar apenas o tecido do lado esquerdo da sua lateral o lado direito não faça agora essa é a parte que vou te ensinar no segundo vídeo nesse momento irei preparar os tecidos que serão colocados nas duas laterais lembram que eu falei da reutilização do jeans dando novo significado é o que eu vou fazer agora aqui com vocês peguei duas pernas de calças jeans conservadas medi na altura do comprimento do meu short deixando uma sobra de 11 centímetros de largura para o acabamento depois vamos descosturar essas pernas de calças jeans conservadas com muito cuidado e atenção acima tem um vídeo que eu ensino como usar o abridor de assistam ele para que vocês aprendam como usarem o abridor de casas ao seu favor, tá vindo essa parte da marcação do jeans. Vamos usar esse design na junção desses dois retalhos que foram retirados das pernas das calças jeans. Por esse motivo, vocês devem descosturar e não cortar o tecido para não perder esse design. A bainha também não corte, mantenha só descosture essa bainha. Deixa eu te lembrar, a largura desse retalho varia também de acordo ao tamanho da sua cintura. Então você deve medir o tamanho que você vai precisar. Eu decidi fazer com retalhos, pois esse short estava um pouco apertado e eu queria dar um pouco mais de largura e eu gosto do design dele. Mas é como eu disse lá no início, você pode fazer essa customização aplicando apenas o segundo vídeo com a técnica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 Vou te ensinar no segundo vídeo. Nesse momento, irei preparar os tecidos que serão colocados nas duas laterais. Faça essa união atenciosamente. Vamos aproveitar e juntar as bainhas para depois costurar essa união junto com o short. Me diz, tá gostando do vídeo? Então, deixe o seu like para mim e assista os outros vídeos, que tem muito vídeo interessante aqui no canal. Vamos colocar o alfinete e levar na máquina de costura. Após bater em ponto reto, retire, retire esse excesso de costura e linha e faça o ponto zigue-zague para o acabamento. O resultado já se percebe, não é? No acabamento da bainha, depois que juntarmos, vamos fazer a mesma modelagem de antes. Mas, primeiro, vamos fechar as laterais juntando com esse retalho. Você vai usar, novamente, costura reta e depois o ponto zigue-zague. Quando você for costurar em ponto reto, faça essa costura em cima da marcação que foi deixado pela primeira pela primeira costura original do short, você vai fazer isso dos dois lados. Logo após, retire o excesso de linha e faço o ponto zigue-zague para o acabamento. Eu costuro em ponto reto, juntando o short ao retalho, por todo o comprimento desse short. Não vamos fazer agora o acabamento da cintura, apenas a bainha. Aqui está a união das duas pontas. Vamos agora remover todo o excesso de fiapos, linhas, que aqui fica, com a tesoura. Depois, bato em ponto zigue-zague essa parte. Agora, o outro lado também, faça essa mesma união, seguindo as mesmas orientações. Pronto! Passei no ponto reto. Depois, em ponto zigue-zague e finalizamos dobrando a bainha na mesma modelagem que se encontrava. Em cima dessa marcação da costura que já existia no jeans, costuramos o um ponto reto. Prontinho! Te espero agora no vídeo 2, para juntos realizarmos o aplique do square juntamente com o outro lado, do retalho onde vamos ali colocar no short jeans. E lá você vai ver também que eu vou te passar uma opção de fazer sem o retalho, tá certo? Te aguardo lá, tchau!